Perverso fanatismo religioso. O sistema religioso atual teve sua origem no Concílio de Nicéia, patrocinado por Constantino em 325 d.C. Até os primeiros anos de 1500 d.C., a Igreja Católica Romana reinava e controlava multidões. Porém, com a entrada em cena do grande reformador, Lutero, essa igreja que mantinha a Bíblia somente para si, começou a sofrer grande revés. Ao liberar a Bíblia para toda a civilização ocidental, de modo mais acentuado na Europa, houve grandes desenvolvimentos de consciências a partir do século XVI fenômeno, que os próprios pesquisadores, historiadores e dicionários nunca souberam definir com exatidão o real significado da coisa, porque só sabem fazer definições do ponto de vista material, não espiritual. Nesse período houve o renascimento das consciências adormecidas graças ao acesso desse livro fabuloso, Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Nestas épocas surgiram os magistrais compositores, pintores e todos os demais grandes vultos das ciências e das artes em geral. Essa igreja de Roma que deveria pôr em prática tudo o que Jesus ensinou, só se preocupou em plagiar tudo o que o sistema religioso da época de Jesus fazia. Ou seja, vestimentas suntuosas para impressionar, rituais diversos e muito blá blá blá para enganar. Igrejas evangélicas pressupõe ser algo que veio para fazer oposição aos ensinamentos sem fundamentos e ultrapassados da Santa Igreja de Roma. Porém não é isso que acontece porque raramente citam os versículos dos quatro evangelhos. Quando o fazem não é para iluminar as consciências dos fiéis, mas para reforçar seus conceitos idiotizantes. Salvação, ser salvo, e até a expressão amém tem um objetivo prático, ou seja, ao dizer amém eu concordo com as sábias palavras do pastor. Não se trata de concordar com os termos de um contrato assinado em cartório. Mas é algo muito parecido. Jesus está voltando, eternamente voltando, é outra expressão usada para prender as ovelhinhas no curral, templo de pedras. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas para tanto, intercederia junto ao Pai e enviaria alguém em seu lugar. Alguns poucos perceberão de imediato quem é esse alguém. Entretanto, a maioria não perceberá, não por eles mesmos, mas por estarem há muito tempo presos nesses currais de doutrinamentos, templos de pedras. Entre as suas várias repartições espalhadas por muitos países a Igreja Romana sempre foi muito eficiente em manter seus inúmeros congregados atualizados, mesmo nas épocas que dependiam somente dos transportes via animal ou embarcações. Com o advento do rádio, telefone fixo, televisão e internet, estes servos do Senhor passaram o cabresto controlador sobre cada animal humano, os quais continuam nessa lentíssima transição do irracional para o racional. Esse controle das religiões, Illuminati e Nova Ordem Mundial é feito para dificultar o surgimento de novos grandes sábios, tais como foram Buda, Sócrates, Jesus, Einstein. Há muito interesse das forças das trevas. Pessoas ocupando altos cargos na política, religião e mídia, para que não mudemos da nossa natureza inferior, que agrada a Satanás, para a natureza superior dos bons atos, boas palavras, bons sentimentos e bons pensamentos em relação aos outros. Sejam eles parentes, vizinhos, e até aqueles que nos servem de esmeril lapidador para que possamos nos esforçar e brilhar como os anjos de Deus. O nosso caminhar para alcançarmos o Espírito Santo de Deus depende desses procedimentos diários. Enquanto inocentes e bobinhos, dependemos dos guias mal intencionados ou bem intencionados. Mas assim que fomos amadurecendo pelos bons procedimentos citados acima, veremos que basta o exemplo de Jesus como o caminho, a verdade e a vida para alcançarmos o reino dos céus. Esses maquiavélicos são muito bem organizados. Eles postam fotos e boatos em redes sociais, como Fotos de conteúdo emocionalmente prejudicial aos usuários da internet, porque sabe que às vezes uma foto maliciosa vale mais que mil palavras. Também fazem vídeos de conteúdo enganoso para distorcer e fragilizar o emocional mental das pessoas. Dizem e comprovam nesses vídeos que o nosso planeta não é mais redondo, mas sim plano. Dizem muitos outros absurdos, mas citarei apenas mais um. Afirmam que o anticristo é uma pessoa em particular, um presidente de um país ou uma organização. Anticristo é qualquer ser humano que faz conscientemente coisas erradas em desacordo com o que Jesus disse. Meus irmãos e irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que procuram o caminho da retidão. A intenção desses maquiavélicos é botar muitas minhocas nas cabeças das pessoas. Estas minhocas são para confundir, do tipo, nossa, será mesmo? Esses maquiavélicos espalham as boatarias, e aí a coisa anda por si mesma, porque milhares de desavisados repassam o conteúdo. Estes maquiavélicos, servos do diabo, sabem que uma mentira repetida por milhares de vezes ganha status de verdade. Esse controle maquiavélico é feito para que não cheguemos a perceber que entre o céu e a terra existem coisas que a nossa vã filosofia nem imagina, Shakespeare. Propositalmente nas igrejas é proibido e até vir a chacota se alguém ousar falar sobre percepção extrasensorial, telepatia, mediunidade, hipnose, vidas passadas, reencarnação, ao termos consciência dessas coisas chegaremos à conclusão que não precisaremos mais desses intermediários para nos comunicar com o nosso Criador. É como sempre foi dito, Satanás faz uso de muitos disfarces, até mesmo o disfarce de representar Deus e Jesus. Nos tribunais humanos esses maquiavélicos nem serão percebidos. Mas no tribunal de Deus eles terão de pagar por todas as suas iniquidades, ações maldosas. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14:26 e E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8 e 32. Padres e pastores, ao pregarem que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue na cruz e tirou todos os pecados do mundo, as igrejas nos induzem à ilusão como quem diz. Idiotas, podem pecar à vontade? porque aquele trouxa tirou todos os vossos pecados, desde que continuem fiéis à nossa doutrinação. Estes enganadores sabem muito bem que não há como obter um diploma escolar sem esforço. E sabem muito bem que sem o esforço de deixarmos os vícios pecaminosos do corpo e da alma, também Jesus não nos dará o diploma da salvação.